Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Neste 24 quarto domingo do Tempo Comum Jesus faz uma pergunta aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? São Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Messias a nossa vida, ela depende da resposta que nós damos a essa pergunta Se a nossa resposta for a mesma que São Pedro deu A nossa vida muda, como a vida de São Pedro mudou Mas se Jesus Cristo é para nós alguém como qualquer outro A nossa vida não muda nada, continua igualzinha são Pedro apostou tudo aquilo que ele era, toda a sua vida, na vida de Jesus E acabou morrendo na cruz como o próprio mestre morreu São Francisco de Assis também apostou toda a sua vida na vida de Jesus E ele terminou a sua vida com as marcas da cruz de Cristo no seu próprio corpo os estigmas marcaram a sua vida, assim como marcaram a vida de Jesus. No final da sua vida, os biógrafos não enxergavam mais em São Francisco de Assis um filho de Pedro Bernardoni, mas um alter Cristus, alguém que configurou a sua vida com a vida de Jesus ao ponto de carregar os estigmas no seu próprio corpo. Ele foi capaz de amar o amor que não é amado E encontrou neste Jesus Cristo o sentido total da sua vida E apostou toda a sua vida também na vida de Jesus E ele termina a sua vida sendo reconhecido como alguém que transformou Jesus no seu caminho Na sua vida, na sua história e para, Jesus, para São Francisco, seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado Foi a regra fundamental de sua vida E ele mostrou, demonstrou ao mundo Que na vida de Jesus a gente encontra também a nossa própria vida porque ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida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 O Filho e o Espírito Santo A todos e a todas Paz e bem